Não dá só. Uh, eu... Pegaram essa? Pegaram essa? Aí é quente, moleque. Essa aí é quente demais, mano. Nossa senhora.